Meus amigos e minhas amigas, boa noite. Estou aqui com a tipóia aqui, em razão de uma condução, quatro dias com o braço imobilizado. Mas eu também não vim falar sobre isso, nem sobre a semana do delega, que falarei na próxima, ainda essa semana. Mas eu, eu fiquei muito preocupado com, com o comentário um amigo nosso, que é promotor, doutor Rogério, e encontrei com ele hoje lá no, na posse do novo do procurador, doutor Aristóteles, lá no auditório do Ministério Público. E, nós, e eu fiquei muito preocupado com o comentário dele, que realmente é uma situação que o Brasil está vivendo, essa ascensão dessa extrema-direita, em que o discurso é o Estado mínimo, onde se vislumbra claramente né, a extensão dos servidores públicos. É um Estado brasileiro que é um Estado que todo mundo conhece e sabe, de muitas desigualdades sociais. E esse Estado ultraliberal é muito perigoso né, para a população. Isso vai acarretar mais fome, mais desemprego, mais é, falta de oportunidade, mais fechamento de escolas, tanto do, de escolas públicas como também do ensino médio e superior. Então, há uma perspectiva extremamente perigosa desse governo de Jair Bolsonaro, porque é um governo em que todo dia, toda hora fala bobagem, besteira, às vezes muita agressividade, né? mostrando uma certa incapacidade, mas tudo isso não se iludam. É uma tática, é uma estratégia de um populismo né? da extrema direita em dizer bobagens para justamente escamotear o que é está que acontecendo no país, né? um processo de de um processo de quebra da independência nacional, é, da, soberania, da soberania nacional, com a venda é, das empresas estatais, com a privatização dos aeroportos, com a venda da BR Distribu distribuidora, distribuidora é, de, é, da BR distribuidora, da Petrobras, e que veio desde o governo de, de Temer, né, com o afastamento píssimo, golpe né, da presidente Dilma e a substituição dele e vem com a reforma trabalhista, onde os direitos trabalhistas foram aviltados, foram extintos e os contratos intermitentes, os quais culminam hoje com a chamada reforma da previdência, onde, onde o Brasil tinha uma, uma previdência social em que se preocupava com os pobres, né, com os pobres que moram no interior, com as aposentadorias rurais, com os benefícios. E, consequentemente, isso vai acarretar muito prejuízo à população brasileira, né, dos milhões, na maioria. E isso nos deixa muito preocupado. Preocupado porque esse Estado mínimo é um perigo, né, é um Estado mínimo contra o Estado social, eu acho que o Estado, eu acho que o governo deveria ser um governo preocupado com a população. E esse modelo neo, ultra neoliberal implantado pelo, pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, ministro da Economia do, do, Bo, do Bolsonaro, é consequentemente um modelo que só favorece ao capital estrangeiro e, e observe que é um, um campo extremamente periférico do sistema capitalista brasileiro, do mundial, em que os chineses né, ficam brincando com com os Estados Unidos, né, tentando dominar o, o, a economia inteira. E isso está trazendo e vai trazer muitas consequências negativas, porque os Estados Unidos só pensa nele, não pensam em outro em outro canto como qualquer outro país. Então, esse Estado mínimo implantado no Brasil, com esse modelo econômico, vai nos acarretar mais fome, mais miséria, mais tristeza para a população. E esse discurso dele é um discurso lógico, onde tudo é esquer esquerdalho, onde tudo é marxismo e que, na verdade, não passa de, é, de um, vamos dizer assim, um bobo da corte ou, ou de uma pessoa que foi justamente colocada é, no poder para confundir, né? para confundir e também enganar os incautos. ainda da gente, gente ainda que ainda acredita no, nesse governo né apenas em governo de sete meses já já mostrou realmente ser um poder reacionário em que os seus aliados são os aliados né do capital especulativo né uma classe média alta com pouca intelectualidade e ao mesmo tempo né, uma, uma união com os evangélicos mais extremistas né, De uma igreja extremamente obscurantista Em que não leva né, a pregação social da, da distribuição de renda Não leva o, o combate à miséria, o combate à fome Mas ele só se preocupa mesmo né, em manter os seus privilégios Cada vez mais né, tentando enganar a população e esse discurso hoje é um discurso extremamente perigoso em que é um discurso de divisão é um discurso de ódio é um discurso de raiva onde observa claramente de que tudo vai já faz três anos que eles tiraram o PT do poder e ainda hoje o desemprego aumenta aumenta foi destruído fechado é mais de quase três mil empresas só em São Paulo e eles ainda estão discutindo, ainda estão é, culpando né, o governo que eles afastaram através de um golpe, e que também foi um golpe né, à eleição do Bolsonaro, que nem vista dos fake news, né, a indústria das mentiras, dos torpedos, e ao mesmo tempo, quando a justiça eleitoral não apurou isso, e ao mesmo tempo, o, o coloio né, do, do juiz, juiz Mora, que hoje é e Bolsonaro totalmente desmoralizado do ponto de vista jurídico, né, onde há uma briga contra outros advogados do Brasil. Então, praticamente, é um governo isolado, em que a tendência mesmo né, é, nas próximas eleições, os partidos, todos os partidos que defendem essas ideias serão derrotados. Né, e eu acredito que os partidos de esquerda, a população vai observar que realmente, quando eles estavam no poder recente, o Brasil estava bem melhor, apesar de todo um discurso é, comprado né, pelo grande capital através da mídia, da televisão, para tentar enganar e dizer o contrário. Então é isso, minha gente. Então, registra-se hoje uma turbulência política, mas que as pessoas percebem claramente que esse governo realmente é incapacitado e, e por trás dele tem um, um grande mecanismo né, da implantação desse sistema ultra-liberal é, em que reduz o Estado para poucos, para os ricos, em detrimento da grande população pobre que está sendo realmente afetada a cada dia com esse governo, que é o governo realmente dos ricos. E tem todo um discurso ideológico tentando enganar as, as pessoas, mas as pessoas estão percebendo que... que é, o fechamento de universidades, o corte de verbas para a educação, a destruição da Amazônia e, e também é, a questão, principalmente, do emprego e da saúde está afetando toda a população brasileira. E, com certeza, o nosso querido doutor Rogério, amigo nosso desde a universidade, os tempos idos, né, que nós fizemos curso de direito na Federal junto, Está certo em se preocupar sim, com o destino deste país, porque a tendência é prejudicar os que estudam, o que querem para o futuro, porque o fim é, é, é a extinção do serviço público, a não contratação de servidores e a, e a não oportunidade de, através de concursos. Então, o objetivo principal deste governo que aí está é a desmoralização completa da máquina, né, do aparelho do Estado esse Estado tem que servir a grande população e não a minoria. Então, o Estado não pertence à minoria. E, através de engano, de engano, de mentira, esse governo se elegeu e mantém-se no poder a, a duras penas. Mas acredito, sim, que o Brasil, os brasileiros estão alertando, cada vez mais esclarecido, de que esse modelo econômico implantado pelo atual governo não presta, não presta para o futuro desse país. Então era isso que eu tinha a dizer nesta noite. E muito obrigado pela oportunidade. E até a próxima, se Deus quiser, amigos da rede social.